Opa, tudo bom? Miguel Alves aqui e seja bem-vindo à aula 4 do treinamento de WhatsApp Marketing. E nessa aula, vamos abordar sobre formas de relacionar com o cliente usando o WhatsApp, ok? Na íntegra aqui, é, existem seis formas de você se relacionar com seus clientes através de WhatsApp, ok? A primeira dela é mensagem direta que é aquela mensagem que você faz envio simples, né, diretamente para o teu contato ali na tua lista no teu WhatsApp, ok? O um grupo é né, você faz envio de mensagem para até 256 pessoas, né, diretamente ali, é, de forma pública, tá? Para todo mundo, então todo mundo consegue ver, consegue é, notar ali, né, o que você está entregando, tá? Naquele, naquele, espaço, naquele grupo ali específico, tá? Sempre gerando valor, sempre agregando é para esse público que você vai ter aí bons resultados com grupos, beleza? Então, aqui é só para você ter um conceito mais ou menos básico, tá? Para você entender mais. A lista de transmissão também, tá? O envio também, pelo é, menos é, é para a mesma quantidade também, é, você consegue montar em uma lista até com 200, 256 pessoas também, tá? É, de uma única só vez, tá bom? De forma privada, então isso é bem bacana, beleza? A chamada de voz também é super gratuita, ok? É... Você pode fazer isso com, com qualquer contato né, da tua lista. É, lembrando que eu dou uma dica para você que você, é, se você for optar por a opção de tanto de fazer vídeo chamada com o teu contato ou também via áudio, cara, tenha uma boa, né, uma boa internet, ok? Para você passar nesse slide ali de forma mais clara, tá bom? Mais bem objetiva. Isso vai gerar mais confiança, mais um desejo ali pelo que você está entregando né, ao teu contato ali, ao teu cliente, beleza? o status também o status você consegue ali postar conteúdos também de relevância tá bom que agregue valor né na vida do dos seus possíveis clientes ok isso vai é o, é, o interessante que eu acho que ele fica lá né você começa, você posta é, vários são vários são são vários é, é, conteúdos ali né no teu status e ele fica ali rodando por 24 horas né de forma automática então eu acho isso muito bacana né da ferramenta Beleza, galera? Então, aqui foi só para você pegar aqui um conceito, você entender um pouquinho, né? Sobre é, esses tópicos aqui, tá bom? Que você vai estar tá encontrando aqui no WhatsApp. E não te preocupe que você vai estar tá pegando isso aqui, ó. Tudo na, na prática comigo. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Um forte abraço e fique com Deus.